Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Sena. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é mais um vídeo do especial que eu estou fazendo com a Keila Groto. Ela tá fazendo um especial comigo que chama Cachos Sem Fronteiras, que a gente está falando sobre vários temas, moda, cabelo, dicas de produtos, de beleza. E hoje a gente escolheu como tema falar de séries e de filmes. Lá no canal da Keila, ela vai falar sobre os filmes que ela tem assistido ultimamente, que ela acha que vocês devem assistir. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu vim falar de séries que eu tenho assistido. Porque eu adoro séries, mas eu escolhi uma série específica que eu acho que toda mulher deve assistir, que é a série Ela Quer Tudo. Ela é dirigida pelo Spike Lee. Pra quem não conhece, ele também dirigiu Filtrados na Klan, que até foi indicada ao Oscar, que é um filme muito bom também. Se vocês quiserem uma sugestão de filmes é, interessantes para vocês assistirem. E ele tem como principal bandeira defender a cultura negra, ele mostra muito sobre empoderamento negro, sobre mulheres. Então os filmes dele basicamente são sobre esses assuntos, se vocês se interessarem pelas pautas dele, vocês podem olhar lá os outros filmes que ele dirigiu. E essa série, ela é muito legal porque a, a, a figura principal, a protagonista da série, ela é muito empoderada. Ela é uma mulher negra que ela é bissexual, ela é artista, ela é muito livre, ela é muito desinibida ela tem três amantes que ela tem relacionamento e que os três sabem que eles não são exclusivos dela, no caso ela tem, ela é livre pra ficar com quem ela quiser e o mais legal é porque é, assim, a sensibilidade da série faz com que você comece a repensar muitas coisas que, que você tem na cabeça e que você não, não, não vê como um preconceito Como aconteceu quando eu sugeri lá no, no Instagram E algumas pessoas vieram comentar comigo que se sentiram um pouco incomodadas Porque acham que ela é muito saidinha, que ela é muito desinibida, que ela é muito assanhada Alguém comentou comigo que ela é muito assanhada E é uma coisa que muita gente não tem noção Mas que é um preconceito que muitas pessoas carregam que é se fosse a série toda feita com um protagonista que tem três mulheres, seria... Super banal, as pessoas dizem, ah, é super normal, de homem Mas quando você vê uma mulher que tem três namorados E que eles sabem que os três existem na vida dela E que eles agem e aceitam Muita gente não, não, não consegue entender Como é que um homem aceita uma coisa dessas Tipo, eu vi comentários desse tipo é, é, é uma série que incomoda Ela tem muita coisa que eu sei que as pessoas vão entortar a boca Assim, vão dizer, hum, é, não, tipo, eu não sei se eu ia aceitar isso mas é muito legal porque tem muitos pontos dela que, que mostram que apesar de, de, de ser uma mulher forte Ela tem as suas fraquezas, ela tem as suas dificuldades, mas ela consegue lidar com tudo isso de uma forma diferente E ela consegue abrir é, é, discussões de coisas que a gente vê como se fosse banais, por exemplo, alguém comentar que ah, se você não quisesse que as pessoas te dessem psiu você não devia usar esse vestido tão curto tipo coisas desse tipo a série é muito boa ela tem uma temporada mas é agora em 2019 em maio eles vão lançar a segunda temporada então eu já estou super ansiosa para poder assistir vale a pena vocês olharem tá lá no Netflix e é uma série que eu quero indicar para todos porque eu acho que todo mundo, não só as mulheres Mas principalmente as mulheres Devem assistir e Se você não assistiu, assista Porque vale a pena E não esqueçam de ir lá no canal da Keila para assistir o vídeo dela Com a sugestão de filmes também Que tá bem legal Não esqueça de dar seu joinha aqui para ajudar na divulgação E até o próximo vídeo Tchau